O ah. um momento caprichone é um o momento Já sai tudo, ainda tem um bocadinho. Não, mas penso... Para encher e para. Ah, pá! Okay, para arrebentar okay. com ele. Não sei se lembras da brincadeirazinha de. de... Claro, é pá, sempre vamos sempre lá ver um momento. o momento. Olha o som, olha o som. Espera, espera. As ainda têm. Isto não é o último foguete, Faz a tua, levantar com uma Epa! Relampada! Relampada. É isto, vocês já sabem como é que isto tudo funciona. Temos aqui o Duarte nas bebidas a representar a barreirinha Bar Café. A André ali atrás, nas câmaras a fazer a sua vénia. Pezinhos de lá, não é? É assim que tu dizes. Temos o Alex ali no backstage. Yo, yo, yo. yo, yo, yo. E eu sou o André. Eu, eu por acaso, ainda não me tenho apresentado neste... <risos> Ninguém quer saber do host. É tipo... Ok. Uh... Tenho um convidado especial especial hoje, um convidado espetacular, uh, ele é ator, é encenador, produtor, programador, também escreve crónicas uh, para o Diário de Notícias, ele é Nuno Morna. Obrigado, obrigado. Nuno, obrigado. muito obrigado por teres vindo. Não, obriga uh, isto é que... Obrigado eu pelo convite. Uh, isto é é, isto é, é que... sempre bom vir à relampada de vez em quando. <risos> uh, mas não levar relampadas, talvez A uma relampada... Também, também faz, faz parte. parte, faz parte do processo, uh, quem vai à guerra dá e leva, não é? Exatamente. Que, da mesma maneira que a gente dá, também leva. O que é que estavas a dizer, Alex? É verdade, é verdade. Muito bem, muito bem. Uh, foi interessante, uh, este convite foi feito através do Alex e o Alex falou contigo e uma das perguntas que ele te fez inicialmente foi o que é que tu bebes e tu, de facto, disseste cheio. E claro. uh, depois, uh, o que é que fizeste? Tu, tu fizeste uma, uma brincadeirazinha. Queres fazer aí uma recriação da conversa que tu tiveste aqui com o Nuno? Não, fui um bocado naquela de brincadeira. Fui dizer ao Nuno, tipo, olha, e uh, um capricione. Porque o capricione é uma bebida do nosso tempo, uma coisa assim que quase ninguém sabe o que é. E era um bocado naquela de brincar com o Nuno. Tipo, olha, não me li de colégio, não vai de coisas assim, barbeiro é um capricione. E temos aqui o capricione, Três, o capricione porque... porque... Quando, quando, quando, O momento de o... capriçone. Isto é assim, no Relampada os convidados pedem e nós providenciamos. Uh, temos aqui o capriçone. Não é patrocinado, se soubesse, atenção. Se eu, soubesse, se eu soubesse, tinha dito que bebia moe e que comia caviar. Ah, ok. Uh, para os próximos convidados que aí vierem, é pá, não abusem. Não abu uh, não pergunto, uh, isto abusem. também mas... <risos> temos parceiros espetaculares, a Barreirinha e muitos outros também. Uh, temos a Trópicos que também... Uh, Expôs aqui de algumas plantas, por acaso queres dar um nome assim a, a uma das plantas? As plantas ainda não estão batizadas, não sei se tu engraçaste aqui com alguma destas plantas. Tinha visto, não é? Epá, tem aquela ali que parece uma sola de sapato. Muito bem. Uma sapateira. Fica sapateira então. Fica sapateira. Fica, então. a sapateira. fica, a sapateira. fica a sapateira. Muito bem. Destas, destas outras duas para os próximos convidados escolherem, escolherem o nome. Portanto, fica aqui é, a sapateira. Bom, Já essa, fica batizada. um bocado. Posso? Claro, claro, claro, é claro. aqueles sketch do Herman José do National Geographic. <risos> por completo, por completo. O cenário também foi feito pela, pela Wishlab Consulting. Está assim uma coisa meia... tem um sofazinho aqui grande e tal. Assim que, o que é que tu achas? Tu, tu gostas Não, deste gosto, coisinho gosto assim? gosto. está Está bem esgalhado. Muito bem, muito Está bem. Bom, ótimo. Não, não eu li online, porque faço a minha pesquisa, não é? Tenho que fazer pesquisa sobre os meus convidados. Uh, eu não li online é que perigoso. tu, em 74, vieste ver o fogo de artifício e nunca mais sei isto. É verdade. E ainda estás à espera do último foguete. Sim, sim, ainda estou à espera do último foguete. O meu pai é madeirense. O meu pai nasceu na Madeira em 32, salvo erro, e aí por volta dos seus 14, 15 anos, o meu avô decidiu pegar na família e emigrar. Uh, mas uh, da mesma maneira que hoje em dia se fala muito de fazer turismo cá dentro, o meu, o meu avô imigrou cá dentro, saiu da de Madeira e foi para Lisboa abrir os, os escritórios da, da Licoque. Ok, uma, ok. Que era uma empresa madeirense que já, que já não existe, acho eu. Ou pelo menos se existe não, não tem atividade. Acho eu outra vez. Uh, e foi para Lisboa uh, fazer, uh, montar o escritório eu vou a família com ele e uh, ficaram a viver em Campo de Ourique durante ainda hoje em dia essa casa onde eles viviam uh, em Campo de Ourique ainda vive uma tia minha ok por isso criaram deixa suas raízes o meu pai entretanto conheceu uma fogosa beirã no comboio, o meu pai ia para a, a trabalhar para a Exposição Internacional de Bruxelas, de 58, erro, assim. uau, uau, E a minha mãe ia trabalhar para um campo de férias da Unesco como animadora em Biarritz. Acho que a história é assim. A história que eles nos contavam é que uh, se tinham conhecido no comboio, que a minha mãe tinha se sentado no colo do meu pai e tinha dito não sair dali quando ele não casasse com ele. Mas claro que a história não é nada assim. Claro, é muito romântico. Nada, nada. Só, aqui, só se conheceram e trocaram, e trocaram números de telefone. Foi assim. E, mas nunca entraram em contato um com o outro e então, em, por volta de 1960 o meu pai, em vésperas de ir para a Alemanha e, estava em Lisboa, a minha mãe também já tinha voltado a Portugal, tinha estado a estudar em Coimbra e depois tinha pedido a transferência para Lisboa para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Letras e acho que se encontraram na rua, deram assim um com o outro e desde esse dia até o dia do casamento foi um mês e meio e já foram os dois juntos para, para a Alemanha e depois tem todo o processo, o processo dos filhos que nascem o, as vivências olá já canta já canta <risos> uh, e pronto, já canta já canta pronto o desde 61 que foi o ano que eu nasci sou o mais velho nós nascemos cinco morreram dois uh, até 1974 foi o ano em que isso logo a seguir ao 25 de Abril em, bem em setembro o meu pai e a minha mãe, as coisas já não davam bem entre eles, decidem fazer uma experiência de, de, de separação. Ou seja, claro. a minha mãe... Dava-se muito bem com a família do meu pai aqui da Madeira, nós vinhamos cá muito, Dava-se muito bem com a família daqui, e falar à minha avó, à mãe da minha mãe, em separação, ou divórcio, ou o que fosse, era quase a mesma coisa que lhe mandarem com uma marreta na cabeça. Impensável também. Claro, a minha avó era extremamente religiosa, beata mesmo, uma mulher fantástica, tenho uma enorme saudade, mas muito, muito, muito arraigada aos princípios religiosos dela. E o casamento era para a vida. Então, do lado da, de, de, de, a, a família do lado da minha mãe, muito mais conservadora do que a família do lado do meu pai, a minha mãe então decidiu de vir para a Madeira dar aulas. Em setembro, minha mãe vem para cá a dar aulas, aqui para o Liceu Jaime Liz Dava aulas de quê? Minha mãe dava aulas de português. português. De português. E. E nós ficámos em Lisboa porque, entretanto, tinham, tinham começado as aulas e não sei o quê, e, e nós ficámos em Lisboa com o meu pai, e com uma empregada que nós tínhamos, que, que andou connosco até, até nós virmos para a Madeira, foi a nossa empregada a vida inteira, e nós viemos, depois ficámos, e a meio do, do, do processo não me estava a correr muito bem as aulas, que eu já tinha chumbado o ano do 25 de Abril, toda a gente passou, <risos> aquilo passava-se administrativamente, e eu chumbei por faltas. Desde o dia 25 de Abril até acabar o ano, acho que nunca mais foi às aulas. Lembro que foi um verão maravilhoso. Começou logo ali em Abril, fim de abril estavam uns dias fantásticos em Lisboa, praia, não sei o quê, eu nunca mais quis saber das aulas. E no ano a seguir a coisa também Olha, já não estava a... Não. a coisa também já não estava a correr muito bem outra vez. Exato. E por isso eu, era um... eu, tinha... eu tinha andado em colégio internos a vida inteira e tinha aí uns 13 anos, mais ou menos, para essa altura, chamada Idade da Parva. Uh, ainda há muita ainda, idade da parva porque... E às eu, vezes isto se também, eu, bastante, eu também tive a minha Exato, há pessoas que nunca saem dela exato, é? exato. Nascem, entram na idade São porreirinhos até Entram ali na idade da parva a volta dos 8, 9 anos E ficam na idade da parva até morrer uh, Espero que não seja isso o meu caso Mas isto estar a fazer autoavaliações vale o que vale Então em, em, Nós fomos Eu fiquei lá com as minhas irmãs E a coisa também não estava a correr muito bem em termos de escola E então os meus pais decidem que se vão pronto, juntar novamente para ver como é que a coisa corre. E decidimos então fazer. A minha mãe vai, exato, a minha mãe vai passar o Natal connosco a Lisboa, São João de Estoril, mais concretamente. E correu tudo mais ou menos bem e tal, entre eles. Parecia que a coisa se estava a recompor e que aquela crise se iria ultrapassar. E depois decidiram vir para aqui ver o fim do ano. Isso e a ideia é seria, depois de ver o fogo, nós voltávamos, estávamos inscritos em Lisboa na escola, voltávamos para Lisboa para, para, para continuarmos a estudar e, eventualmente, eles continuavam outra vez uma separação. Se calhar no Carnaval ou na Páscoa voltavam a aproximar e tal, e iam fazer isso assim durante não sei quanto tempo. E o que acontece é que quando, quando a gente vem aqui ver o fogo no fim do ano, nas vésperas, para no dia 29 ou 30, há uma grande discussão entre os dois. E o meu pai agarra nas coisas e vai-se embora, e nós ficamos aqui. Então, eu vim para ver o fogo e ainda estou cá. E ainda estás cá, à espera é. do último fogo. A ideia, a ideia, eventualmente, era nós virmos mesmo para cá e o meu pai vir também, porque o meu pai tinha um stand de automóveis em Lisboa, aqui logo em seguida, ao 25 de Abril, e depois meu pai. O stand de automóveis era de carros de topo de gama. E o meu pai não queria condescender nesse princípio, gostando a marca. É claro, isso, claro, tá? claro, claro, claro que sim. Claro que ninguém comprava carros tubo de gama em 1974 <risos> ou 75. Também não havia dinheiro para tal. Não havia dinheiro, não... Nem, nem ninguém, nem quem os tinha, tinha os bem guardados em casa. Porque quem aparecesse na rua a conduzir um Porsche Ui. ou qualquer coisa era tudo aos berros a dizer que era um fascista. Uau, uau, uau. Ninguém okay, podia ter pois, nada. Sim, não... o pós-20. Exatamente, Exato. foi terrível. E então aquilo foi andando, depois um belo dia apareceram umas pechagens fascistas e não sei o quê nas portas do stand, então o meu pai estava a considerar mesmo a possibilidade de vender o stand de automóveis e se fixar aqui. Isso não aconteceu, ficámos cá nós, e daí eu vim ver o full, ainda estou à espera do último foguete, muito penso que sou eu que vou lo no dia em que arrumar as botas né? exato, exato, exato uh, fala-me sobre o Diabo à Solta que é um novo projeto que tu começaste com o Paulo Lopes uh, em parceiro, Epa, oh. muito bem uh, era o que faltava Já. aqui André, até te cheiro que não é nada Oi, ah, tá, espera ah. Oh, para mim. ah, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui o assim o único gajo, gajo o único gajo que não é bebe sou eu o único gajo que não bebe, exato, é o realizador é o único que não bebe, é espera, espera, faltou o guarda ah, o porque... Eduardo, Eduardo, anda aqui, anda aqui. Agora é eu só, só, só oh, oh, vou brincar. Né? Agora sim, é nosso, só vou brincar. Olha o Capriçoto. Olha o Capriçoto. Gente, gente, gente. Eu tive a ver o primeiro episódio do Diabo Solta uh -huh. e de facto uh, vocês tinham algumas preocupações, já que não estava uh, ninguém a entrar uh, logo nos primeiros minutos, uh, vocês entretanto estavam preocupados com ir à casa de banho, aqui não há, não há que se preocupar com isto, porque isto é tudo gravado, portanto já que vamos uh, estar aqui a beber... Ah, dai, pensei que eu aqui, aqui para fazer aqui, eu não, que era não, fazer. aqui eu estava a preocupado. Um a não ser que exista em um Bacique qualquer uma Algália, ou Alguidar, é, é. ou, <risos> ou, ou algo assim... Ou... <risos> não, mas voltando a isso, o, o, o Diabo à Solta, o nome, a estrutura, não sei que é a minha do Paulo Lopes. Mas a ideia original okay. é a do Carlos Perneta do uhum. Diário. Ele telefonou-me um dia já no pós-confinamento a dizer, pá, nós estamos agora com esta dinâmica de, de fazer muitas entrevistas e tal, estávamos, se calhar, a pensar a fazer uma coisa fora dessa, desse registro. O que é que tu achas que fosse falar também de assuntos da atualidade e fazer, e fazer um, uma coisa... Mais fora da caixa, será? Mais fora da caixa e bem fora com um, zero meios, não é? Porque os meios que haviam, agora estamos um pouco melhor e vamos, a ideia é sempre melhorar, os meios que haviam, era fazer direto, isso era uma das okay. uma das condições, os meios que haviam era inicialmente ter uma sala no diário onde eram feitas as, as outras conversas via zoom com uma série de convidados diárias, mais no âmbito da informação propriamente dita, e era aproveitar esses meios, que era uma pequena câmara, um um jogo de luzes que era... O, tipo, um, como é que chama aquelas coisas fluorescentes, né? sempre por cima daquilo que se via a cara. E no primeiro dia sentei-me, olhei, olhei para o para ecrã onde gente nos via. Sim, sim, posto, sim, E disse e quase nem reconhecia que era um nem o outro, só com o tipo tamanho. porque a luz da cara, não se via mesmo nada. Era mesmo mal de mal. Ainda pediu tentou-se arranjar um uns focos que, que resolvessem o problema, mas não se não se conseguiu. Fizemos o segundo programa nas mesmas condições ainda um bocadinho mais críticas uma vez que uh, quem lançava os vídeos e, uh, e chamava os convidados à conversa que era eu eu não percebia nada daquilo o Paulo ainda menos aquilo por isso que foi foi uma descoberta sim foi uma descoberta uma que aventura. havia momentos parados e não acontecia nada e, <risos> e que uh, valiam sei lá eu nem faço ideia eu de todos os eu não eu não tenho por costume rever aquilo que faço Uh, e então já, já revi um dos programas e esse nunca na vida eu quero rever aquilo outra vez okay. foi do pior e depois disso aconteceu então um, uma epifania foi ao mesmo tempo, eu ia sugerir eu tinha a ideia, eu e o Paulo de sugerirmos ao Carlos Perneta porque é que não, não, não tentávamos fazer aquilo no estúdio do Eduardo Costa e antes de sequer eu, eu conseguir falar com ele sobre isso ele liga-me a dizer a partir desta semana vocês passam Passa o oh, oh. um programa para a quinta-feira e já passa a ser lá em cima no Eduardo Costa. Muito bem, muito bem. Pronto, não agora é a, bem, a ideia, a ideia é, ter... é desconfinar o programa também. Uh, hoje, uh, esta semana, ainda vamos fazer no mesmo sistema, via zoom, e não presencial, mas é o mais rápido possível passarmos a ter os convidados no estúdio. Ok, muito bem. Sim, mas isso também tem que ser Foi organizado de outra maneira. Claro, exato. Que, o, o, o diário tem que se empenhar na parte da produção um pouco mais, nós também, e o, e o próprio Eduardo Costa também tem que Peço parte da parte dele não, não há impedimentos, porque ele ainda ontem me mandou uma mensagem a perguntar se esta semana os convidados eram presenciais. E a partir do momento que assim seja, tem que, os meios têm que ser outros. Claro, claro que sim. Claro que sim. É, nós temos aqui isto só para pronto, ah, espera, álcool e já, já, já agora... Não, mas eu, cada, cada... 5 mil palavras com. Ah, cada 5 mil palavras, Sim, portanto, convém. já agora também vou Sim, desinfatar é as minhas mãos. Tenhas o teu momento. Ah. Um momento, um momento que o momento Capriçon. Só o momento tudo, ainda tem um bocadinho. Não, mas peixe... Para encher ah. e para. Ah, okay, para okay. arrebentar pá! com ele. Não sei se lembras da ah. brincadeirazinha de. Ah. Então, de... Um claro, é pá, vamos lá ver o um momento. momento. Ah. Olha o som, olha o som. Espera, espera. As versões ainda têm. Deixa ver se eu ainda sei. Isto não é o último foguete, atenção. Faz na tua, André. Que apenas é que me levanta com uma pertence. Epa! Que bomba! <risos> Opa! A piada aqui Já é a pressão, né? É que eu que tu fazes isto muito bem. Se fosse eu a fazer, eu penso que se espalhava. Espalhava tudo ah, Espalhou aqui um bocadinho, mas. Bocadinho, não não, um bocadinho que está pressando por todo lado. Mas assim não, está perfeito. Muito bem, bem, muito Duarte, bem. Eduardo, depois se peles, assim na mesa que é para eu. <risos> Estou a falar sério, eu gostava muito. Eu, eu, eu tenho a mania das recordações e o André também. Ah, sim, sim. Se sim. tiverem uma caneta daquelas... Sem dúvida, uh, sem dúvida. Que é para eu guardar este aqui é o Relampada, nós organizamos tudo sensivelmente durante duas semanas, também foi um bocadinho assim sim, sim. a correr, o desconfinamento oh, está Deus. muito, foi, por acaso o tempo passa muito a correr e o desconfinamento, não sei se tens a mesma um opinião, está desse... muito acelerado. Olha, só para te agradecer o convite, um dia desses, quando a gente desconfinar o programa certo. e passarmos a fazer o diabo à solta presencial, vocês vão lá todos fazer o... Olha que fixe. o programa connosco e assim fazemos aqui uma permuta. De cortesias de um lado para o outro. Muito bem, fica aqui Mas gravado. Fica, já combinado. Não, fica pá, aqui tá, gravado. tá combinado gravado. Fala-me do nome de Alfa. Nosso... Ah, ok, oh. fiz. Este é assim, um, um ambiente muito mais descontraído. Então, com isto, vou arrearem aqui. Tem, a... Ainda tem, ainda tem. tem, tem, okay, tem, tem. tem. Uh, Fala-me do, do é nome, o nome. Ah, não, não ainda estou tá, bem. Tá, tá. Obrigado. O Duarte quer sempre encher o cove. E quando tiverem, não saem daqui. É por isto que eu adoro a Barreirinha. A Barreirinha quer sempre encher o não. É, é Fantástico. Sabe-se <risos> que eu uma Barreirinha uma vez... Eu penso que eles acabaram convidar me convidar por causa disso. Eu, eu, eu fui pôr música à Barreirinha duas vezes. A primeira foi no Unreal do Socorro. Pois foi foi, foi fantástico. Sim, que eu estava extremamente nervoso e tal. A Barreirinha para mim é um tipo, um, não é que eu vá lá muito, porque não, não vou, não, é, é uma pecha minha, mas eu também não vou lá de nenhum, não é? <risos> é mas é, é, é um, um sítio que eu olho com uma certa veneração, pelo trabalho que eles fazem, sim, sim, sim. a vários hum. níveis, pela a capacidade de intervenção cultural que a Barreirinha tem, eu acho meritório e fantástico o trabalho que eles têm feito, são, hum. são do melhor que nós temos nesta terra, e depois num circuito, em circuitos muito alternativos que, que são sempre... São sempre normalmente relegados para segundo plano pela maior parte das entidades que querem participar e promover cultura. E que tipo de música é que, que, que colocaste? Não tu gostas Não que tu gostas de em... Não, eu gosto uh... de muita coisa. Eu sou muito eclético nos gostos que tenho. Eu, nessa noite, o Fábio pediu-me: põe assim uma coisa meia louca e podes acabar com música africana. Ok. Bom. E eu, disse, tá então, eu fiz uma coisa meio louca, como se fosse um programa de rádio dos anos 60, em que punha os anúncios da Caprições e não sei o hum, que mais, sei. intercalados ah. com, música, com músicas dessa altura, mas do pioriu. Foi... <risos> e as pessoas gostaram, foi Exato, com o queda real. E as pessoas gostaram daquilo. Quando eu notei que aquilo já estava tudo um bocado pesado, assim, arranquei com música africana e aquilo foi até às quatro da manhã, que era orgulho, e, ia acabar. e foi fantástico. Mas eu ouvo, mas com os nervos eu quase não bebi nada. Da segunda vez fui muito descontraído e este gajo constantemente a meter o, o, o que eu gosto de beber, embora hoje em dia já evito, também não sou grande bebedor já, mas nessa altura ainda bebia bem, eu, a minha bebida favorita é o Jameson, com muito gelo. Oh, boa. E então aquilo, mal, às vezes o copo ainda estava no fim, já vinham eles e punham um outro copo à frente. <risos> <risos> ainda me pagaram para esta merda. <risos> Ou seja, eu devo ter bebido, se não bebi uma garrafa, andou lá perto e ainda me pagaram para eu, para eu fazer isto. E nessa vez também foi um registro um pouco diferente. Foram também coisas que eu fui buscar a, a baús que estavam fechados há muitos anos, da minha infância, desde o Arte Sullivan. Que é um gajo que morreu agora há pouco tempo, que é assim, horrível, até... Não era uh... o Renault, Renault Petit de Moselle? Exatamente, Epa, Epa, isso eu pus é o Petite de Moselle, Puseste isso, a todos esses, isso, de, de projetos, e pus, pus, projetos e coisas que eu já nem me lembro, e o engraçado é que não estava muita gente, foi para ir numa quarta-feira ou uma quinta-feira, estavam só as mesas cheias assim na rua, mas estava um grupo muito grande, duas mesas, dois grupos de pessoal assim mais da minha idade, okay. que deliraram com aquilo, uhum. até o Ponto e que eu me lembro, porque eu final já tenho uma vaga recordação, já tenho uma vaga recordação do que se passou. Mas é um sítio que, que eu gosto imenso. Mas isto tudo para dizer o quê? Estávamos a falar da barreirinha Estávamos a falar da barreirinha e, sim, sim, e barrerinha. Barrerinha. tal, mas, mas nunca mais te convidaram. Não, não, não, não foi por causa disso. Eu fui buscar a barreirinha para justificar outra coisa qualquer. Devia ter a ver com o capri não é? Ou a cultura, Sim. talvez, da série. Mas acho que o, mas o Capriçon, já disse. Que... Os anúncios que foram feitos no. É pá, tu achas Mas já não me esquece? Sim. Já houve Ah, pois, escate. Ah. Cá... Ou a, a bisseção ao Capri-Sónio. É açúcar também. É do açúcar. Barrerinha, a barreirinha é de facto um, um sítio fora uh, da caixa. Toda a gente fala em. Tu reparaste, não foi por acaso que o primeiro Diabo à Solta que nós fizemos sem convidar o, um Fábio. o Fábio, Sim, foi o primeiro convidado. Uh, toda a gente fala Mas em... Mas tu perguntaste-me há bocado uma coisa, já não estou a lembrar. Estavas a tentar perguntar porque é que o programa se chama Diabo à Solta. Exato, eu, eu queria, quis fazer esta pergunta porque há, há, coisa de duas, há, <risos> há coisa de duas semanas atrás eu estava com o meu pai e estava a dizer ah pá, vou começar uma coisa nova e um dos convidados onde não Mora ah, conheço muito bem, não sei o não sei o que mais... Uh, e falei que tinhas começado de facto o Diabo à Solta. E eu venho-se lembrar de um personagem que vivia para aqueles lados de São Gonçalo que tinha sim. a alcunha de Diabo, Diabo Solta. Diabo. Diab... E, era... e andava aqui na Zona Velha da Cidade. Era o Diabo Solto, sim. Era o Diabo à Diab Solta, o enxofre. Havia o da... Nessa altura havia o Diabo à Solta, o enxofre. E... E... E... Por isso eram o enxofre. umas personagens <risos> um tanto dadas às mulheres da vida. Tomavam conta delas, eu não quero dizer o nome, porque acho que é tão feio. Tomavam conta delas. Eram pequenos. Como é que se diz? Jugglers. O um pequeno Fortunho e tal, e não sei o quê. Ok. Viviam a vida com alguma violência mesmo. Este aqui, aqui embaixo, nesta zona, que eu me lembro, eram esses dois. Era o Diabo Açul, e o Enxofre, e havia ali na zona do Carmo um outro que hoje em dia é, acaba de ser meu familiar porque é um tio afastado o tio avô da minha mulher, que era o Hércules, que era o outro que também tal, mas esse era mais, mais styling. E havia os outros personagens da cidade na altura, havia o Fernando Louco, que fazia longas sessões de sexo, com a estátua do Jaime Leiz ali em cima. Há todas essas personagens, são personagens da minha infância. Eu, eu, eu tinha um terror... O... Lembras-te do azeite? O azeite, exatamente, também. <risos> exato. Que, entrou, que entrou nas veispas camota. E, exatamente. Camota? Ah, ah sim, ah, uma história coisa. E havia outros do top, também muito interessante. O Zé do top? Ah, sim, do ah, top. É, é. Sim, Portanto, tipo, isto é, pelo, isto é, isto é ao o torneio, okay. do, do, não Estamos a falar agora, aqui em tempos sociais, de um, de um certo bafão oh. social. E havia no top outros loucos, como o Zeca Cunha. O, uh, o primeiro edifício na Madeira que houve, que tinha portas de abrir automáticas, é o agora Carton, na altura Sheraton, exato, exato. e o Zeca Cunha entrou com um mini, parou o carro, as portas abriram, fez três, entrou dentro do, da entrada, que ainda é igual, do, do Carton, fez três piões lá dentro e voltou a sair. Zeca Cunha era outra personagem fantástica. Foi, ele tinha um programa na rádio, na rádio Madeira, que era lá em cima no Picos de Marcelos, agora é um restaurante ou coisa qualquer, e um dia começa o programa a dizer assim, Zeca Cunha morreu. E aquilo caiu, toda a gente disse, bom morreu, eu... oh, como assim é, depois? E ele não tinha morrido coisa nenhuma. Claro, era só mesmo para, para só enganar. Mesmo para, para abanar e para. Para ver a reação das pessoas. Não, havia, havia uma série, eu tenho. tenho... Não é esquece. Meio, meio estruturado. Uma coisa um dia que eu gostava de fazer. Há, há uma, uma, uma coisa na, nessas coisas todas que tu, que tu aí descreveste. Eu sou. Eu sou já fiz efetivamente. Autor, se fiz ensinador, produtor, programador. Não, sim. não sei, não, não acho que tenha feito tão bem assim que me, me sinta completamente preenchido, seja pela quantidade ou até pela qualidade. Mas há, há uma coisa que eu nunca fiz que eu a fazer, que era cinema. Eu fiz umas participações como figurante nos filmes, que foram filmados na Madeira nos anos 80, 90. Fui diretor de, de, de figuração de uma série que foi filmada aqui na Madeira há coisa de três ou quatro anos, uhum. que era um e formidável. Mas fazer, fazer no sentido de criar, seja ou como ator ou como realizador ou, ou diretor de atores, cinema nunca fiz. Eu tenho um, um, um alinhavado, mais ou menos alinhavado, um, um guião. Falta o mais importante que é escrever. Tem as cenas. Sim, que são, sim, sim. Acho que é escrever as cenas, ainda não fiz isso. Que se chama O Picoinhas e o Só Estorva. Ok. Que, que é baseado nessas personagens. É um bocadinho de cada dessas personagens aqui da Zona Velha, quando a Zona Velha era um sítio. Que e seria não comé... era frequentado Seria uma comédia? Seria. Não, é a história, aquilo um documental... é a ideia. Eu posso te explicar a história em traços gerais. A ideia é uma história de um, de um francês que chega hoje, hoje, ou ontem, bem, agora não chega, ainda se pode, não é? <risos> chegaria à Madeira Sim. no avião, a primeira cena é mesmo dentro do avião. Ele toma nota de tudo o que acontece, é uma pessoa muito meticulosa, e que vem à Madeira à procura do pai. Ou seja, ele tem 28, 29 anos a mãe acabou de morrer há pouco tempo e a última coisa que disse foi vai procurar o teu pai e, e ele sabia das pistas que a mãe lhe tinha dado ao longo da vida que o pai era madeirense que a mãe tinha estado aqui de férias e tinha conhecido o pai e que entretanto ela quando voltou descobriu quando estava lá que estava grávida e nunca mais houve relação nenhuma entre o, okay. o progenitor pai e, e, e o progenitor mãe e ele vem à procura e vem encontrar dois homens já velhos, porque ele também não sabe bem quem é o pai, porque a mãe nunca lhe disse o, nunca lhe disse o nome. Mas pelas pistas só podiam ser duas pessoas, que eram dois amigos, que eram o Inhas, que era um só estorva, que era o outro. E o, o, o, o filme seria feito, o filme ou curto ou o que for, em flashbacks em que vai à época em que a mãe esteve cá, e ne, nesta atualidade. Acontece depois que o, a personagem, o francês que vem cá para a cor do pai, Nunca descobre quem é o pai, até o fim, porque, entretanto, um já tinha morrido e o outro não se, nem se lembra de, de francesa nenhuma. Essa coisa é mais ou menos assim. <risos> exato, exato. E, e, entretanto, a meio da história, ou um terço da história, o, o francês conhece uma, uma madeirense aqui com quem se envolve sentimentalmente até o dia em que se vai embora. E a última cena é ela a descobrir que está grávida da mãe E não tem contato nenhum com ele, ou seja, a história foi oh. para lá e voltou para cá. Uau, oh. wow. o filho vai nascer é uma coisa mais. É preciso, é preciso ter financiamento para isso porque eu acho. Ah, que sim, isto, é uma, isto é. é uma coisa para nu eu nunca escrevi o. o Não as mas tens cenas. que escrever. Ah, agora, questão. agora tens a, a possibilidade de crowdfunding que as pessoas podem podem dar x e, e apoiam nesse tipo de, de coisas. Um, eu gostei muito de, um, de uma publicação Obrigado. que tu fizeste no Facebook. Sim. Um, por causa desta questão toda do FaceApp e estas coisas assim ah, que agora toda a gente decide, decide que, que, que quer ser mulher ou tem uma fantasia não, qualquer não, exato, e, e, e de facto tu publicaste isso é e uh, é pá parecido, é? ficavas uma, ficava uma mulher uma impecável impecável era, é verdade. Uh, assim os traços era mesmo, só, Monroe, pintar cabelo, uh, só pintar o cabelo só, eu... só pintar o cabelo e meter ali um sinalzinho, e, e, e com isto eu quero-te mostrar algumas das imagens que fui, que fui eu que fiz através da aplicação e, e gostava de saber se tu casavas com estas mulheres sim já estou a ver. se tu achas que casavas com estas mulheres a primeira é de falar. facto um, não sei se o que é que tu achas ah, desta a mulher a uh, ex-ministra que... das finanças Exato, Epá, não sei, até tem uma carinha assim a Sim, mas já, está, assim. já está um bocado de gasto. Não, não começa a não casar. Não, não casar. Nem, nem por ser loira, uma não, loiraça, não, nada, aqui. nada. Até porque eu sou um, sou um bocado. Uh, como é que se diz? Uh... Descompensado na madeira, trata as finanças e isso ia-me obrigar a muito rigor orçamental. <risos> e eu estou para evitar. De facto, compreendo-te perfeitamente. E, e, e quanto a esta, é mais uma luraça. Ah, uh... pá, com essa, eu, o máximo era uma selfie. Uma, uma selfie. selfie? Só para dizer que estavas com ela. Fazia uma selfie, mais nada. <risos> muito bem, muito bem. E uh, o que é que tu achas desta? Uh, é de o dá nada, nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada a ver. Eu, eu acho que isto acabou é pintado. Aqui, não, eu bem. também acho que sim. Aliás, isto Obviamente anda tudo aí, é tudo muito pintado. <risos> é muita pintura. É é pá, esta temporada. realmente está mais uh, acabada, mas uh, parece pois, uma mulher culta, deu, sei, Sim, mas que... já deu o cunhado também, coitada. <risos> Portanto, nada. nada não, nada, até agora. Nada, nada. Até agora. Ok, uh, e que tal uh, uma pessoa, uma rapariga mais jovem? Uh, não sei o que, que, que é que tu acharias de casar com uma mais jovem como esta. <risos> Olha, digo-te muito francamente que das três irmãs, essa é a mais bonita. <risos> das, três irmãs, das três irmãs esta é a mais é, bonita. Para mim é a mais bonita, sim. sim e achas bem. que davas uma hipótese? Uh... Com essa, essa, já pensava seriamente. Uh, até porque aquilo que eu. Do rigor orçamental que eu pus em relação à.. à a mulher das finanças e eu aqui era o rigor orçamental, era fantástico. <risos> a falta dele, não é? E só para terminar, e já que estamos aqui, este sou eu, sou Também eu, isto é, pronto, é a minha, minha suposta irmã. Ora, estás muito bem. É pá, não sei até que ponto ah, não sei, não sei, eu, eu sou demasiado obcecado por uh, Guerra das Estrelas. Aí provavelmente uh, que é que seria isso? uma rapariga um bocado nerd ou um bocado não, geek. o nerd tem o seu lugar. Já gostei, muito. Já gostei muito. Já gostaste muito. Já não gostas, portanto, agora. Já não tenho idade para essas coisas. <risos> Já. Já não tenho. É pá, sim, sim claro, que sim, claro que sim. Andréia, como é que estamos de tempo? Estamos uh, com 29 minutos. Ah ok, ah, então temos tempo Temos tempo aqui de falar mais Não alguma coisa Ainda tem sangria Até enquanto houver é, enquanto, é enquanto houver é. estamos é. bem uh, Toda a gente fala em fazer coisas fora da caixa E que fora da caixa é que é o cool O novo cool e agora Mas será que a caixa é assim tão que, que material é feito a caixa? O que é que tem dentro da caixa? Será que a caixa tem o um nome? Será que a caixa tem um nome? Epá, eu acho que a expressão quando se usa é... tem a ver com, com uma certa, com quem anda dentro da caixa é aquilo que, que é o mainstream, é o que toda a gente consome e toda a gente gosta de, de consumir e que facilmente quando se faz qualquer coisa dentro da caixa sabe-se que há retorno para isso que, se, que vai ser feito. E há pessoas que gostam disso e há públicos para isso. Uh, e depois há as margens, as margens da caixa, ou seja, a caixa do lado, ou a bola do lado, ou o que tu quiseres, que também tem os seus públicos e, e, um, e, este, e, este, e este, pronto, os seus públicos e, e, e o seu lugar no, no, no sistema cultural. O que acaba sempre por acontecer é que aquilo que era é fora da caixa hoje acaba por ser mainstream daqui a algum tempo. E volta outra vez à mesma conversa, temos que fazer as coisas fora da caixa e tal. Isso aqui. E ao fim da X tempo, das eu lembro perfeitamente. Eu, eu, durante muitos anos, como eu te disse, em termos musicais, eu sou sou bastante eclético. Mas há um, uma área musical que me diz muito, que é aquilo que eu uso o termo com muitas aspas, porque não acho que seja o mais correto, que é aquilo que normalmente se designa por world music. Uhum. Eu, durante muito tempo, eu e mais, mais, mais meia dúzia de pessoas na Madeira, éramos os nerds da world music, só nós é que ouvimos aquilo até o dia em que, para o bem ou para o mal, o Charabanda fazia um festival de música tradicional e decidiu pedir-nos para nós organizarmos o festival de música tradicional e a gente desbambalhou aquela bocaria toda. <risos> o festival depois passou para o âmbito da, da DRAC e nós trouxemos aí coisas que são completamente fora da caixa. Tanto dentro da música tradicional, porque são uh, coisas que já metem muita fusão pelo meio, uh, e ganhámos público. Hoje em dia o Reis do Atlântico é um festival uhum, perfeitamente uhum. enraizado na, no cartaz turístico da Madeira e está dentro da Caixa. Muito bem. É? muito bem. É tu achas é que assim. essa analogia da Caixa o Alesto, funciona? Sim, o Alesto, o, Alesto, sim, o Alesto, sim, neste sim, momento, sim. é fora da Caixa. Mais tarde ou mais cedo vai cair dentro da caixa. Vai cair dentro da caixa. Não tenho as dúvidas nenhumas disso. Embora seja mais difícil, porque não há uma homogeneidade de géneros musicais que ali passam. Tanto vês coisas, a chamada, aspas, outra vez, mais ligado aos movimentos do world music, como ao rock, ao pop, ao, aos, aos movimentos mais ligados ao dance, ao retro e por aí fora. Por isso, não há uma homogeneidade, faz com que isto perdure no tempo muito mais tempo. E se houver a habilidade de andar sempre a recuperar coisas que são fora da caixa, eventualmente pode-se pode fugir à caixa mas acaba por ser uma certa caixa para aquelas pessoas exato, que se consomem Exato, que sim, que sim. O consome. há sempre caixinhas aqui, claro, aqui é claro claro. e acolá Tu achas que essa analogia da caixa funciona mais para a cultura ou também pode funcionar para a política? Para tudo Para tudo. Funciona para tudo, né? principalmente na política então ainda mais Eu não sei se queres entrar por este caminho mas uh, um uh, um uh, dirias que a iniciativa liberal é de facto fora da caixa? A iniciativa liberal não é fora da caixa Eu, se queres... Uh, vamos... Uh, pescar uma coisa... Que possamos comparar. A grande maioria dos membros da iniciativa liberal são liberais clássicos. O liberalismo clássico tem 200 e tal anos, por isso não é propriamente uma coisa claro. fora da caixa. O que aconteceu foi que durante muitos anos o liberalismo vingou, principalmente na Europa, até aí os finais da Primeira, primeira Guerra Mundial, entre guerras, por aí fora, e daí para cá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começou a surgir uma outra, uma outra tipologia. Maneira de estar a política, de fazer política, foram as sociais democracias e o reformismo que fez com que o liberalismo ficasse mais residual. Mas ele está aí há 200 e tal anos, é mais antigo que o socialismo, por exemplo, sim, sim, sim. ou que a social-democracia ou que tudo isso. Por isso, nós não pensamos fora da caixa, mas temos uma maneira de ver as coisas em que valorizamos a individuali o individualismo sem egoísmos. o gostar muito de mim e valorizar a minha pessoa e valorizar-te a ti como pessoa ou qualquer uma das pessoas que aqui estão, cada um por si como pessoa, não, não, isto não é um ato de egoísmo. Atenção, não, claro, há há claro. sempre a mania. Ah, tu és um individualista. Eu, eu quando diz isso sou. mas não sou egoísta. Não é? Eu claro. tenho que saber depois é sim, que o meu individualismo sim. é que emana o meu relacionamento com os outros e a, e a minha bondade para com as outras pessoas. e Isto baseia-se, no por isso, na autonomia individual, na, na minha liberdade, de eu ter a liberdade de eu fazer com aquilo que é meu e comigo aquilo que eu quiser entender e são princípios dos quais um liberal não abdica, e daí para a frente é aplicar isto. Mas sem dogmas. Um liberal é, acima de tudo, um momento de consensos. Ou seja, há sempre um momento em que é um momento de decisão em relação a um assunto qualquer, e é nesse momento que se tem que decidir as coisas. Eu posso ser avesso ou ter diferenças enormes com um, sei lá, um socialista, mas posso conseguir, pelo diálogo, chegar a consensos com ele e um liberal, porque muito mais isso porque não, tem, não vive de dogmas porque o liberalismo tendo alguma carga ideológica não é, não é bem uma ideologia uhum. é uma maneira de estar na vida e de entender as coisas como elas se passam embora tenha alguma carga ideológica também permite que haja adaptações às coisas eu para atingir um fim posso ir por vários caminhos e todos eles são lícitos, desde que atinja ao fim e se eu tiver que fazer condescender, condescender pelo caminho e cedências pelo caminho na minha maneira de pensar, para atingir o objetivo porquê é que não hei de fazê-lo? Muito bem, grande resposta para nós aumentarmos o astral. E com o astral já estava aumentado. Já estava a tendo, a mão, okay. Só se tivesse aí um shot de tequila. Talvez <risos> o Duarte não trouxe. Com não, não, não, não, não, não. Vamos com calma. daqui a pouco o cenário está todo. Está todo ao contrário. <risos> exatamente. E tenho aqui... que Eu não posso beber tequila porque sou alérgico. Eu tenho aqui esta Mas adora, adora, Tenho caquilha. aqui esta tacinha não sei, isto é um... uma taça tipo Uma taça tipo exatamente. Tenho aqui, ta... exatamente ela perdeu de facto o coice que bate aqui, mas eu tenho -ta alguns papelinhos aqui. Não, não, não, uma faca, Tem não, que não benzida. <risos> Completamente, completamente. Eu tenho aqui alguns papelinhos com alguns dos temas. Talvez... Uh tens aqui a uh, sorte de ah, é escolher um, um tema um e, e, e, e faço-te uma pergunta relacionada com esse tema. Ok, vamos lá ver. É a primeira o vez que, que estamos a usar este. Mil euros. <risos> mil euros? Ah, oh, ganhaste mil euros. Que, que, que Pô, se é para É Está <risos> logo à primeira. Bebidas. Ah, Bebi oh, uau, wow, bebidas. Um pouco, a gente nem okay. falou okay. disso hoje, não. É, não, cara, é uma inédita. Isto temos mil euros. Bebidas. É. Uh, epa, qual é a tua bebida favorita? Isso de Já facto tens um quadro, a... estás a ver? Capriçone. Não, não, é, é Caprisson, mas É o Jameson com gelo. Ah, Jameson com gelo, exatamente. Uh, isto, tens alguma história? Estamos a falar de bebidas, eu estou a levar isto à questão do álcool. Ah, não, não, bebidas, seja lá o que for. Eu gosto muito de água. A... <risos> mas acho que é menos interessante estar a falar disso. Tens alguma... Gosto de tens alguma história assim caricata que nunca revelaste a ninguém, mas que possas revelar aqui para a nossa relampada? O que tenha a ver com bebidas. sim sim, sim. Pá, pá, qualquer tipo de bebida. Eu acho há, um, há muitos anos atrás. tentar fazer. contar isto com alguma rapidez. Aqui há muitos anos atrás. fui sócio do Café do Teatro. Não nesta configuração, numa configuração anterior. Quando se começou a apostar nas noites, foi com a equipa na qual eu era, eu era sócio. E tinham dois sócios, e não vou dizer o nome, porque não sei se não estou autorizado a essas coisas. Tinham um dois sócios que eram sua, com, um, com estilo, com nível. Socialmente apresentável, que nunca se descompunha. Tinha, se calhar, um ar um ar e uma maneira de estar muito British. Ok. Por essas alturas, ou um pouco antes, até eu inventei, quando vim do Brasil, que foi uma adaptação de, um, de, um, de uma porcaria que eu vi no Brasil, que era um coquetel que se chamava Shake Shake and Die, Que era uma mistura de coantro, absinto. E depois em copo de balão alto, pegava-se uma aquilo, punhas o copo aqui, agitavas, fizes o um shake shake, tiravas, aquilo apagava e penalti, era o dai. shake shake, andai. E um dia fomos jantar assim um grupo de amigos, entre os quais eu e esse meu sócio, e chegámos ao café do teatro e ele decidiu uh, fazer um shake-shake, andar sete ou oito pessoas. Então, pôs os copos espalhados em cima do balcão, nós sentámos -se uma mesa para baixo, os copos espalhados, controu. A piscinto agarra no primeiro, agita, tch, tch, tch, põe em cima da mesa, dá um, lume, agita, outro, já é entusiasmático aquilo, outro, e a certa altura, no quarto ou quinto copo, a mão tinha que ficar, tinha que prender bem, aquilo a arder, não é, E agitavas e, e servias, exato. fica-lhe aqui meio meio, meio aberto, aberto. E ele faz assim, aquilo vem, o lume pelo braço todo, e ele com aquela pistura, não perdeu a compostura, <risos> o braço todo a arder, ardia tudo, e ele a fazer assim. Depois diz assim, com licença, e sai e vai para dentro. E eu já estava, mas depois com medo, porque aquilo era de a sério. Claro! Dele, e estava aí completamente descomposto, com o braço debaixo da, da torneira do lavatório. Ah, yeah. Portanto, à frente, Exato, não, mas manteve ali a, a, a, postura a, gente, a, a postura à frente de toda a gente. A postura à frente toda a gente. E isto é relacionado com bebidas das. das das histórias mais, mais engraçadas que eu, que, eu, que eu tive até hoje. E, e, e também esta bebida proporcionou outra. Foi um indivíduo que que bebia tudo e mais alguma coisa que aguentava. E disse, ah, isto é. E também, esta bebida era lexado, que aquilo arranhava para aqui abaixo a beber. Eu, eu costumava dizer que aquilo fazia crescer a barba. E também, ai ah, tal, maior, e tal, não sei o quê. E foi beber o shake-shake lá. Quando bebeu, bem, aquilo saiu, ainda lume saía pela boca fora. shake shake and die é uma coisa não aconselhável a ninguém a <risos> sério estou curioso e gosto de sempre de experimentar coisas pá, novas não sei a fico a... Fico, então, fico, a, fico a... Uma medida de, meia medida de control, meia medida de absinthe shake copo, shake, shake and die pegas lume, agitas e serves eu não sei, deve matar o coronavírus os primos e, <risos> tudo e vai dar uma coisa de certeza como é que estamos de tempo aí Andréia? Para... 40 minutos. Ah, pá, dá tempo de fazer mais um e, e terminamos aqui. Ok, vamos então, ver agora. agora. Vamos ver, vamos ver. Será que é mil euros de drogas? Não, Os 10 eu queria aos 10, eu 10, eu 10 mil agora. Então, vamos jeito. Próximo patamar. Espaço, ocupo muito. Espaço, ok. Mas quando falo em espaço, <risos> falo ocupo de facto. Muito. Isso é que tu tens partilhado umas coisas no Facebook sobre a SpaceX. Eu também sou grande não, fã eu sou um do nerd trabalho de, deles. Da de, de astronomia, não sou um entendido, nem pouco mais ou menos. Mas essas coisas todas da tecnologia aplicada a, ao sairmos daqui para fora uh, uh, toca-me, é um assunto que me, que me interessa, toca-me. Fascina-me fascina bastante, exato. Tu achas que um, os avanços que a SpaceX está a fazer uh, para chegar ao objetivo de fazer uma colónia em Marte uh, faz todo o sentido para ti? Há, há pessoas que não ah, fazem uma.. O um, carro vai estar a chegar lá, não é? O carro do é mas Ah, uma, sim, uma, sim, uma, sim, uma, sim, o Tesla, eu, claro. Eu penso que <risos> foi há dois anos, mais um aninho deve estar a. A chegar uh... Epá, eu... é uma da, da, das soluções, eu não sei, eu, eu, eu essas coisas achar que é fora da Terra que a gente resolve os nossos problemas preocupa-me um bocado porque nos pode desconcentrar e. e... Mas já se achas, desculpa interromper-te, mas que achas é, que é uma que é solução? Achas que é uma solução sei, ou achas não, que não, é uma expansão? Em primeiro, lugar, não, em primeiro lugar a solução tem que ser nossa e aqui, a gente tem que resolver o problema. Claro. Os vários problemas que a Terra tem, da, da, da, a questão da poluição a questão das alterações climáticas, a questão do excesso de população, não, não estou com isso a dizer que sim, sim, claro. vamos começar a matar a gente para, para menos, mas tem que, um certo, tem, que, tem que haver um certo controle populacional, que tem que.. que as pessoas têm tem que ser praticado um certo controle populacional, porque nós não, a Terra não tem capacidade para produzir para tanta gente, ainda vai aguentando, mas não tem. Uh, temos que melhorar as, as condições de vida, temos que aproximar os mais pobres dos mais ricos uh, e por aí fora. Estes problemas nós temos que resolver aqui, porque senão, se uh, olharmos para a solução como criar colónias fora da Terra, tipo Marte, vamos a pouco sim sem resolver estes problemas, o que a gente vai fazer quando fizer lá a colónia é levar os problemas todos é para a lá. A mesma coisa, exato. Que depois vão replicar lá e vão continuar lá os problemas, Pois Marte já não vai chegar e, o próximo mais perto, que ainda pode ter algumas condições para isto, acho que fica ainda muito longe. Uh, embora nem em Marte se sabe o que é que se pode fazer, quer dizer, Exato. Ver, viver dentro de, um, de, um, de uma cúpula... Não sei se Marte terá condições sequer para Sim, sequer se o assegurar... -se ser humano pode uh, habituar-se à gravidade de, de Marte, por Pronto. exemplo. Exatamente. Há uma série gira, não sei se vocês já viram, que se chama Expanse, que tem a ver... É assim uma espécie de, de Game of Thrones do espaço. Ok. Chama-se tem quatro séries. As duas primeiras foram feitas uh, pelo Sci-Fi e as duas últimas pela Amazon, acho que comprou depois os direitos daquilo. E a série é muito boa e tem a ver com isso, tem a ver com o futuro. A uh, Terra uh, é continua a ser a Terra. Marte é uma outra entidade uh, que já, onde as pessoas já vivem em colónias, mas. A ideia será oxigenar o, o planeta e não sei o Terraformar. Terra formar sim, o planeta sim. e tal, não sei o quê, mas ainda estão na fase de viver em, em colónias, sempre num estado quase de guerra com, com a Terra. Oh, tem, okay. e, Portanto, e tem há uma belters, divisão aqui. Sim, já. e tem os belters, que são uns falantes que vivem na cintura da asteroides que existe à volta. Por isso acho que é entre Marte e Júpiter, se não estou a erro, é assim. uh, então, Marte. Sim, terra, Marte, Jupiter. Jupiter. sim, sim entre então, Marte, é Marte e Jupiter, Júpiter. Sim. Sim que vivem em, em asteroides mas estamos a falar de asteroides, alguns deles quase o sim. tamanho, ou metade do tamanho da Lua claro. e que são extremamente ricos em minérios e não sei, uhum, quem, não sei o que mais uhum. os belters vivem ali trabalhando na, na, pronto, no, como mineiros sim, espaciais. eu não vou contar a história para não estragar a quem, quem quiser ver mas aconselho vivamente a, a série em que um dos problemas um dos vários problemas, principalmente nos belters é a questão da gravidade, porque eles vivem em coisas para aí, com metade da Lua onde a gravidade é quase zero não é? zero, e isso cria uma série de problemas que eles têm, usam uns sapatos, todo o chão é magnetizado, usam uns sapatos pesados magnetizados para poderem andar e não andar a, flutuar, a boiar ou a, a exatamente. Mas a série é gira, aconselho, se gostas deste tipo de coisa... Sim, eu sou amante de tudo o é, é, que é espaço e universo. E é, e é fácil de sacar da net. <risos> é pirateria! <risos> Olha, muito obrigado, Nuno. Gostei bastante da conversa. Gostei também bastante uh, deste uh, caprissone coisa. Já acabou o caprissone? Não, não tem. Ah, ver, calma aí, pá. Ah, calma aí, calma aí. Só calma aí. quando acabar. Só quando acabar, só quando Pode acabar. Pode continuar a conversar, como, como tu dizes Sim, mas conversar pois, vamos continuar. Como tu dizes e bem. que tem que ficar não, por aqui no momento. Não, mas podes, então não vais, isto, isto não tem edição. Como fazes edição a seguir, Exato. Tirar as vou. coisas. Já oi, chega, oi, pá. Epá, é, é, calma, oi, calma. Oi, calma. Oi, oi, olha a Andréia também tem o copo vazio. Isso é Andréia. até de sonho, pô. Esqueci. Vamos já terminar com o um mega brinde. O Alexandre também podia vir aqui agora, ah, coitado. Ah, mas o Alexandre não bebe, pá. O, o Alexandre não gosta de beber. Não, sou... não gosta de beber. É o lá, se casa. Ah, é? Este ok. É Bem, tem que haver um bacanqueiro não, não, não É com ele. Para vocês que eu venham sei, aqui, vamos, dizer tchau tchau, ah, cá, eu eu vamos dizer tchau tchau ali para cá. Ah, que há dois anos. Vamos dizer tchau tchau ali para cá. Tchau tchau. Tchau tchau. Fiquem bye bye. bem. Até a próxima relampada, pessoal. Fique Muito fique obrigado. Um abraço. Dona. Obrigado. a todos vista. Obrigado a todos. Relampada. Nuno, entretanto, uh, um dos nossos patrocinadores, o Madeirense Puro, não sei se conheces, Baigona, eles têm o, têm o seu ateliê aqui na, na zona velha. Uh, eles deram-nos uns uh, magnets, uh, uns ímãs para colocar nos, uh, nos frigoríficos. Os e eles Magnet, têm umas coisas é muito, muito giras, muito regionalistas. Uh, e epá, temos aqui um pino com o teu nome à modo Madeirense, Nuno. Olha o Nune! Olha o Nune! E tens agora, yes já, podes ali, já podes ter <risos> ali, Opa, ali então o teu imã é é madeirense puro. Como é que eles chamam? Gona. Não, a não, marca não, deles pessoas. é madeirense puro. Ah, é um, o Gonçalo e é Bruna. Bruna. Então, para o Gonçalo e para a Bruna, do Nune, ficha, obrigado. Sério. Mega ficha. Muito bom. Já tens qualquer coisa para. Geralmente, tem, tem. Tu Geralmente tens o frigorífico cheio desses imãs ou nem por isso? Não, tenho, mas a minha filha depois encarrega-se de. de... Ser uma descuidada do caraças com aquilo e passam a vida, passam a vida a me arrebentar com aquilo tudo, mas eu vou pôr este. Isto não é, é magro? Ah, não é Iman? Não é Iman. É, é Pin. E eu, eu, eu tenho dito que isto é Iman. Vê lá. Vê, Vê lá. É um Pin. Ah, é um Pin. Okay, pin. É um Pin. É É uma surpresa para todos. E realmente uma Madeirense por por Baigona. Surpreende toda a gente. Eles têm também t-shirts e uh, canecas com alguns regionalismos, tipo Wacão. Ou Ai, Mãe com Nervos. Ou Sempre a yeito" ou não a tramei. às vezes as pessoas mas não a tramam é as coisas é uma das expressões que eu, que eu gosto é, já está, olha o Nuna, ué. muito bem onde é que está o resto do meu, do meu presente? está não aqui, não? está aqui, tens não, aqui o cartãozinho o... e tal tens Tanto aí os contactos todos muito pronto, obrigado, muito, valeu hein? muito Sim. obrigado, me adereço por bygona. obrigado obrigado pelo vosso apoio